Olá galera que segue meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é Robson com mais um vídeo para vocês. Estou aqui no YouTube para falar um pouco dessa imagem aí minha e da minha miniatura. Acabei de terminar de criar ela aqui no Photoshop, porque essa parte aí eu baixei. Eu vou mostrar para vocês agora esse site aqui muito deixa eu voltar aqui onde eu baixei até a arte do meu canal agora eu fiz a partir desse site ele tem muitos muitas muitas imagens muito boas eu comecei a usar há um pouco mais de uma semana essa, esse, esse site tá procurando a imagem e achei esse site muito muito legal, ele aqui flip ele tem a opção galera, deixa eu fechar aqui aqui a opção, você tem imagem que você baixa gratuitamente e tem imagem que você tem que comprar essa aqui mesmo que eu baixei é uma imagem gratuita muito top que é desse vídeo que vai estou mostrando como fazer como fazer uma loja virtual no Facebook como instalar que o Facebook já fez isso para gente e aqui galera você pode pesquisar assim além de ter as imagens que você pode usar e ele ainda dá uma ideia galera aqui ideia muito top dia das mulheres são muitas ideias para vocês tem ideias aqui ó, para cartão de visita tem ideia para capa de livro. esse site aqui é muito, muito top mas eu vou, vou botar um, um nome aqui aqui ainda tem as categorias aqui ó animais fundo banner aniversário negócio botões desenho animado natal design vamos vamos pegar aqui Páscoa que está perto da Páscoa aí você vai fazer uma arte vai fazer uma camisa qualquer coisa vai fazer um vídeo falando de Natal ou da Páscoa e esse site aqui é o eu descobri esse site aqui, é top estou divulgando ele, que pode ser que você não tenha um, nunca ouvi falar eu já vi muita gente, vou botar um nome aqui vou botar um nome aqui marketing marketing digital marketing eu já vi muitos vetores vai abrir outra parte, deixa ela abrindo. Já vi muito conteúdo, muita muito canal com esses muita gente usando esses esses símbolos tipo esses aqui, vai ser até no na pequenas empresas e grandes negócios que passam tipo essas aqui e eu fiquei pensando onde era e descobrir esse esse site aqui aqui ó. aqui são imagens do tipo pagas não esse aqui ele entrou em outro site aqui ele entrou no site ali mas aqui eles têm imagens pagas aqui aqui você quer uma ideia de um banner de um logo é o site aqui O bom desse o bom desse desse site é que você encontra muito conteúdo gratuito. É isso aí, galera. Eu só queria mostrar esse site para vocês. E se eu te ajudei de algum jeito, curte meu canal aí. Segue meu canal, se inscreve, compartilha e é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço.